Olá, tudo bem? Aqui é Manuel André e nesse vídeo eu vou te ensinar como tirar um print pelo computador e pelo celular também. Então se você estava numa rede social, achou alguma coisa legal e não conseguiu tirar um print, agora eu vou te ajudar a resolver esse problema, ok? Para tirar um print aqui pelo computador, você acessa aqui o google.com.br Aí você digita essa palavra aqui, ó. Like shot Extensão. Escolhi essa opção aqui que está em inglês. Agora você vai escolher essa primeira opção aqui, ó. Que é Lightshot like ferramenta de captura. Essa ferramenta aqui, ela é uma extensão do Google. Que vai ficar para você capturar... O, a imagem que você quiser pelo seu computador. Para você baixar essa extensão no Google Chrome, você clica aqui, ó. Nessa primeira opção. Agora você vem nesse botão aqui, ó. Usar no Chrome. Mas para você ter direito a usar essa ferramenta, você tem que estar tá logado na sua conta do, do Google. Tá certo? Aqui eu já estou logado na minha conta. Aí apareceu esse botão aqui, ó. Usar no Chrome, eu vou clicar nele, verificando. Vou clicar agora em adicionar extensão. Agora é só esperar carregar. E pronto, ele já foi instalado aqui no site do Google. Ele fica esse ícone aqui, ó. Aí, se você quiser adicionar mais detalhes neles, você vem nesses três pontinhos ali, ó. Aí vem aqui cadê mais ferramentas. Aí vem em extensões. Aí tá aqui a ferramenta do Lightshot. Like Aí você se tiver desativado, você ativa aqui, ó. Aí agora você vem em mais op... em saiba mais. Deixa eu ver aqui o que é que dá para Se que tiver ao clicar, você pode escolher essa opção aqui em todos os sites. Vou deixar essa opção aqui. Que aí vai dar para tirar o print em qualquer site que eu acessar. Aqui em permitir em modo anônimo. Esse modo anônimo é quando você estiver no Google Chrome pelo modo anônimo. Que é quando você vem aqui nesses três pontinhos e acessa aqui ó janela anônima. Aí fica essa parte toda preta aqui ó. Então quando você acessa algum site por, nesse modo anônimo aqui do Google ó, vou acessar aqui e se você ativar modo anônimo você consegue tirar o print pelo modo anônimo que é quando você não está logado pelo pelo Google então você ativa essa opção também eu recomendo você ativar essa opção deixar ativada aí quando você tiver no modo anônimo você vai conseguir usar essa ferramenta também para tirar o print eu tô aqui na página de vendas do meu curso. Ó. Vou tirar um print dessa headline aqui, ó. Como vender no Facebook sem gastar dinheiro com anúncios e sem precisar ter blog. Vou tirar um print dessa dessa parte aqui. Aí eu cliquei na ferramenta lá. Aí agora eu vou arrastando onde eu quiser. Aí clico aqui em salvar. Que tem outras opções também. Você vai olhando as opções. Vai testando. Mas praticamente eu nem uso essas opções aqui. Eu já vou logo em salvar. Renomeio aqui. colocar aqui. Print exemplo. Vou deixar na área de download. É, do meu computador. E vou clicar em salvar. Ele vai vai fazer o download ó depois que ele fizer o download é só ir lá onde está os downloads dentro do meu computador vou aqui em downloads e já tá aqui ó print exemplo vou clicar nele e tá aí ficou a imagem que, que eu tirei o print lá do meu site lá então é dessa maneira que você vai conseguir tirar print mais fácil pelo seu computador Agora eu estou aqui no meu celular para me te mostrar como você vai fazer a captura de uma imagem que você gostou. Praticamente a maioria dos celulares já vem com um capturador de, de tela de fábrica, ele já vem instalado nele. Mas se no seu celular você procurar e não conseguir achar. Você precisa baixar um aplicativo que faz esse mesmo processo, tá certo? Para você baixar esse aplicativo, você vem na Play Store. Aí você baixa esse aplicativo aqui, ó. Selection. É esse aplicativo aqui que você vai usar. Ele é um aplicativo bem leve, ele não vai consumir quase nada da memória do seu celular. Então, para você baixar ele, você clica em instalar e pronto. Agora que você instalou, é só você clicar em abrir para você começar a usar ele. No começo, ele vai ficar com esse emoji aqui de, de cara triste, só que para você ativar ele, você clica nele, ó, aí clica em permitir. Você tem que ativar aqui ó, autorizar a permissão. Você clica em autorizar a permissão, volta lá, não mostrar novamente e iniciar agora. Pronto aí, ele vai ficar aqui ó, nessa opção aqui, selection. aí, para você capturar alguma imagem que você gostou. Você pode selecionar a imagem toda ou somente um pedaço da imagem que você quer. Você pode é, deixar mais largo ou deixar maior. Aí você clica ali nesse certo ali. Ó. E pronto, vai, já capturou a imagem. Aí você, agora é só você ir lá na, nas imagens do seu celular e publicar no lugar que você quiser. Então é dessa maneira que você vai capturar a imagem que você quiser pelo seu celular, ok? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui no canal. E se você tiver alguma dúvida, deixe a sua dúvida na caixa de mensagens embaixo desse vídeo, que assim que eu ver a sua dúvida, eu te respondo o quanto antes, tá certo? Então um forte abraço e até o próximo vídeo.